Bom dia a todos, bom dia, bom dia aqui do Brasil e hoje eu gostaria de falar a respeito, continuar falando não, a respeito do nosso estudo de teologia, de Cristologia e eu queria salientar hoje alguns aspectos, como eu disse isso é só uma introdução, nós ainda não entramos no curso em si próprio porque precisamos de outros lugares, no momento eu estou aqui é, na praia mas eu escolhi esse lugar aqui da praia para fazer esse vídeo por um motivo é, muito particular. O fato que Jesus Cristo, é, muitas pessoas esquecem esse fato, Jesus Cristo ele é, era judeu, Jesus Cristo era hebreu. E como sendo hebreu, nós temos que entender toda essa questão do, da... É, desse fato de Jesus viver no ambiente hebraico então Jesus, ele foi é, nascido na cidade de Belém né, na Judéia ele, ele morou em Nazaré na Galiléia ele depois, quando começou o seu ministério, ele foi para Cafarnaum, sempre na Galiléia, e ele morava aí perto do, do mar né, o mar da Galiléia, que tinha ali em Cafarnaum. Praticamente muitos, muitos dos momentos do seu ministério foi em Cafarnaum. E depois ele morreu sempre numa cidade é, hebreia, israelita, que é Jerusalém. Então esse fato de Jesus ser judeu é imprescindível para a gente estudar teologia. Se a gente pensar em Jesus como europeu, se a gente pensar em Jesus com os conceitos que nós temos europeus, nós não vamos entender Jesus. Jesus era o pio judeu. Ora, ele foi apresentado no templo quando ele tinha oito dias. Né? Ele foi apresentado. Com 12 anos, nós vemos Jesus é, indo ao templo para fazer o seu bar mitzvah, que tinha 12 anos, e aí nós vemos Jesus discutindo é, com os, os, os professores, com os escribas, com os fariseus com uma sabedoria incrível que Jesus tinha, então assim nós temos que entender esses fatos sobre a hebraicidade de Jesus ele era hebreu hebreu de hebreus ele era de família sacerdotal, ele era de família real, então assim, Deus juntou todos os dois pai de linhagem real mãe de família sacerdotal para dar a Jesus a plenitude daquilo que ele seria para o seu ministério, mas muitas das coisas do ministério de Jesus foram desenvolvidas é, na região de Cafarnaum, é, Kerazim e aquelas da Tiberíades, então eu, eu posso contar para vocês com uma experiência própria, a primeira vez que eu estive em Israel, eu, eu, eu fui é, albergado né, na, em Tiberíades mas num, num kibutz. e esse kibbutz é, tinha. É, é, você saía da, do, do quarto assim, andava um pouquinho e já estava no mar da Galileia. E é interessante porque, poxa, claro que você vai falar, ai meu Deus, mas você é. Não, eu, eu, não é que eu, eu, como é que se diz? Espiritualizei a coisa. Caramba, mas eu pensei: nesse mar aqui, nessa região, nesse território, Jesus pisou. E se como ele pisou, eu também tô pisando. E eu sou uma cópia de Jesus, eu tô tentando imitar o que Jesus fez, então por isso que é importante a gente estudar a Cristologia, é por isso que é importante a gente estudar esses âmbitos da teologia, para poder entender é, como Jesus vivia, como ele respirava, como ele falava, como ele se comportava, o, o, o que, que ele dizia e qual era o sentido do que ele dizia, porque na verdade tá tudo aí, Tá tudo aí, muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende certas coisas próprio por isso, por quê? Porque não tendo o conhecimento... É, de como Jesus cresceu, a gente vê que depois do, do 12º ano de Jesus, quando ele foi ao templo, é, nós vemos que ele desaparece, praticamente a Bíblia diz que ele crescia no conhecimento da graça, ele aparece com 30 anos já no mar da Galiléia e, com esse, e ele começa o ministério dele chamando alguns pescadores para juntar com ele, então assim, você vai ver que é importante, de assim, suma importância, para você aprender teologia, não é só ler livros, não é só falar de Jesus como Salvador, mas é entender como ele cresceu, quais eram os costumes, é, o que os pais dele faziam, como é que ele foi ensinado, o que, que José, pai adotivo dele, é, colocou na vida dele. Então, assim, é muito interessante, gente. Eu quero que vocês realmente... Abram as vossas mentes, a gente vai fazer uma caminhada muito longa porque a cristologia é muito grande. Eu escolhi essa coisa de esse esse lado da teologia, a cristologia, próprio porque eu sou fã de Jesus, mas assim, não é por isso. É porque todo o resto é muito bom, é muito legal, mas a cristologia fala próprio do nosso mestre, agora nós temos que abrir a nossa mente porque é o seguinte, muitas das coisas que a teologia nos ensina nós não vemos em nenhuma igreja, em nada, mas por quê? Porque são coisas difíceis de entender, o apóstolo São Paulo já falava disso, então o que a gente tem que fazer é o seguinte, abrir a nossa mente, começar a ler a bíblia, mas a primeira coisa nós temos que converter a nossa mente e saber, estamos falando de um judeu, um cara que é da região da Ásia, não é europeu, ele não é brasileiro, ele não é italiano, só assim a gente vai conseguir entender o porquê que Jesus falou certas coisas, porquê que Jesus operou em, em certas maneiras. Então, é, eu quero deixar isso para vocês, é, vamos começar, Eu vou dar, essa introdução vai ser um pouquinho longa. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que Jesus nasceu em uma cidade de Israel, e eu queria salientar hoje alguns aspectos, como eu disse, isso é só uma introdução, mas ainda não entramos no curso em si próprio, porque precisamos de outros lugares. No momento eu estou aqui.